O Contelio de Gestores de Equipes ele tem um grande objetivo de aumentar a sua produtividade. E aí eu pergunto para você, como é que a gente vai aumentar a sua produtividade se a gente não mede a produtividade hoje em dia? Não tem como. Né? Então, o que a gente faz? Conforme você vai visitando na rua, dando check-in, check-out, a gente vai armazenando essas informações no nosso banco de dados e vai automaticamente gerando relatórios inteligentes de produtividade. Então, quantas visitas você fez no mês? Tá? Quantas, qual o tempo médio de duração que você fez essas visitas? Tá? Isso é muito importante. O tempo médio que você fica no cliente também tem uma relação com o seu sucesso. Tá? É, quais visitas você chegou atrasado? Tá? Até para você poder ter aí uma, uma medição e poder melhorar nesse quesito também. Com isso, tá? essas informações elas têm o objetivo de melhorar o seu desempenho, tá? de poder fazer você se tornar um profissional mais produtivo, fazer um número de visitas melhores, as visitas serem mais eficientes, e por aí vai. Eu vou colocar aqui uma, uma imagem para vocês darem uma olhada de como a gente gera essa informação para a gestão da sua equipe. tá? E eu tenho certeza que a partir do momento que a gente começar a medir, a gente vai ter condições de juntos podemos evoluir a produtividade de vocês. tá bom? Muito obrigado pela atenção, nossa videoaula termina por aqui, até a próxima.